O pessoal pensa assim, né? Nossa, uh, e a parte de trás do corpo? É, por exemplo, nós temos o laríndio, né? O laríndio é maravilhoso tal. Uh, e aqui atrás, a nuca, que fica na mesma, né, na mesma dimensão, na mesma estrutura. Gente, todos os chakras, eles ficam tanto na frente como nas costas, né? Nas nossas costas, porque é uma luz, é a iluminação. Ele não ilumina só de dentro para fora, para frente. E nós precisamos de um resguardo e dessa harmonização total na, na, na, nas nossas costas também, né? para ficar, ficarmos blindados. Quando esses chakras, por exemplo, a nuca, ela é extremamente importante ter blindado, ser blindada e ter essa, essa luz que irradia. Porque quando nós, nós estamos bem, se os chakras estiverem desarmonizados, fechados, a nuca como se ela tivesse, um, por exemplo, uh, um tampão né, fechando a nuca, uh, tudo que é de negativo fica embutido que, que, que embute ali dentro também uma coisa que eu chamo de subconsciente e esse subconsciente ele é o maior transtorno e o transtorno do nosso corpo astral e físico. né? ele desarmoniza tudo esse tampão ele precisa sair ele precisa ele precisa uh, ser deslocado daí para que nós possamos chegar ao nosso interior numa harmonia total uh, e não é só por conhecimento, o conhecimento é o que você traz de fora para dentro, mas sim na sabedoria, a sabedoria você só alcança quando todos eles estão harmonizados, agora em harmonia você vai adquirindo uma série de conhecimentos, você vai ser um, um autoconhecedor dos outros e daquilo que os outros te inspiram para você se autoconhecer, mas não chega nem o começo do que você precisa se trabalhar, né? então o, os chakras eles são o nosso norte, né? a nossa bússola uh, espiritual, físico, mental, é, é o nosso maior equilíbrio, o, o, o fator equilíbrio está dentro de nós quando os nossos chakras estão despertos. E ele é a nossa bússola em que sentido? Quando ele está desarmonizado, quando ele está fechado, quando ele está desequilibrado, tanto nas costas como na frente, porque é uma coisa inteira, a pessoa, ela tem vários tipos de transtorno e ela não demonstra, ou às vezes ela nem percebe porque ela se habituou, ela se acomodou, ela entrou no conforto daquele estado. Por exemplo, eu vejo pessoas, muitas pessoas, né, que têm aquele estado meio hipnótico. Elas estão lá, assim, elas nem sabem para onde vão. Você pergunta, elas respondem uh, aleatoriamente, uh, elas não têm questionamentos, elas não têm nada. Né? E quando a pessoa não tem nada, ela já está definhando interiormente e não percebe. Ela não tem noção, ela não, não faz sentido a vida para ela. E Ela já está em depressão e não percebe. Ela já está tendo transtornos bipolar, transtornos uh, de falta de atenção transtornos de dispersão, isso é um perigo porque em pouco tempo ela pode começar a não ter mais sinapse, não ter mais ligação do, do, do, dos estímulos, né porque eles, são, eles fazem parte das nossas glândulas, dos nossos hormônios, esses estímulos não funcionam, a, a, a toda, a nossa, toda a questão neural da pessoa, né? a neurociência explica bem, que eu trabalho muito bem com isso também, ela explica o, o dispersar. O, o, o não conter o conteúdo, não segurar o conteúdo e dispersar a memória no que é principal. São os mesmos que abrangem e tomam conta da pessoa. E ela não tem consciência disso na maioria das vezes. É importante... Nós tomarmos consciência de nós mesmos. Se você perceber que você está com tontura, você está tendo, às vezes, algumas visões meio confusas, você fecha os olhos e vê umas imagens meio assim, agressivas, ou, ou, ou fecha tudo, escurece muito, você sente arrepios estranhos, não é aquele arrepio gostosinho, né? mas estranhos. Pode ter certeza que está tendo algum transtorno. The Let know.